E aí galera, tudo de bem com vocês? Estou de volta aqui, a que falando, hoje trazendo Empire Shall Fall Demo Resumo desse jogo, super rápido Advanced Wars, Para quem não tem Nintendo Switch e Então não pode jogar os dois jogos, que, o jogo que foi lançado agora, que é o Reboot Camp Que é a versão remaster dos jogos de... Game Boy Advanced. Eu joguei os jogos de Game Boy Advanced, eu gostava daqueles títulos, tá? Então, é uma das minhas paixões de, inter... de jogos de turno. Nesse jogo, é, tem uma diferença, tá? Que basicamente ele tem uma estética mais parecido com Warhammer. Mas agora, no mais, é basicamente Advanced Wars, tá? Então, partiu, vamos jogar Ah, ótimo, beleza uh, Ok, adorei isso Já tem uma descrição inicial do cenário Ah, não, isso aqui não é de cenário não Isso aqui deve ser do mapa geral, talvez da campanha, alguma coisa assim Beleza, tá? Gostado Borders, Captain Julius Argentina are going to explore the situation... Beleza, daqui tem toda a carga de um tutorial de infantaria. Partiu! Hmm... Wow. Uh -huh. Beleza! Tá, tutorial ah, dá pra jogar com gamepad que me parece ser algo mais interessante tá então ok aqui é só destruir as unidades inimigas 5180 beleza algo me disse que eu deveria ter começado com a unidade diesel não olha só perfeito vamos aqui Ah, tinha que ter começado com isso aqui E aí agora eu vou Bom, igual eu teria que Começar com uma dessas unidades, né Vim... Beleza Ah Aqui ele tá falando Do turno Que assim, Danger Grid Olha, isso daqui é excelente Poder saber até onde os inimigos alcançam tá próximo turno beleza em geral quando uma unidade inimiga tá numa situação em que ela tá com menos no... menos pontos que a nossa unidade ela nunca vai conseguir causar mais dano existem exceções essa regra existem tá é, é negócio não Ok. Wait. Wait. Ok, já. Então é por isso que eu tenho aquela unidade outra ali. Ah, eu vou perder essa daqui. Não era o meu plano, mas tudo bem. Mas, como vocês podem ver, essa unidade blindada não tem muito que essa infantaria possa fazer contra ela. Então, provavelmente eu vou perder as duas infantarias, mas eu não vou perder o veículo blindado, que é basicamente a unidade que me permite ficar. Achei isso daqui a little bit lame, não, não gostei muito disso. Mas enfim, ok, não, não dá pra ser feliz com tudo. Tá. Tá, ah, isso também dá uma certa acelerada no jogo. Provavelmente tem alguma forma de manter a Infantaria viva. Tá. E aqui tem as unidades.. É, os heróis, né? Então.. Tá, beleza. Ok. que foi? E aqui já tem o mapa novo. Aqui temos pontos de captura a princípio. Ok. Tá, perfeito. Beleza. Aham. Uh -huh. Não, isso daí não são pontos, são a. as unidades, tá? Mouse.. Tá, peraí. Ah, isso daqui é pra. Ficar andando nas três unidades, beleza. Então... Ah, caraca, que dá pra ter uma boa noção das unidades que vão ter. <risos> tá. Tá, beleza aqui. Beleza Eh uh, Tá, nenhuma delas vai me alcançar Então deixa eu ver aqui Eu só não entendi se isso daqui é um morteiro, uma artilharia. O quê? Eu vou começar a dar umas unidades mais perigosas, né? Então, aqui... Beleza, provavelmente é isso que tem que fazer nessa missão. Provavelmente não, uh... Eu acredito que essas unidades não alcançam... Eu tô na dúvida se eles atravessam água, deixa eu ver... Ó, minha unidade não atravessa água, essas unidades aqui, será que atravessam? É, parece que não. Então... Se não atravessarem, a água realmente a natural. E aí faz, em Advanced Wars... Em Advanced Wars, algumas unidades cruzavam a água. Então... Era um tanto quanto diferenciado nesse sentido dois tá, beleza Aqui. Nossa, coitada da unidade O máximo de dano possível nessas unidades Opa! Opa! Se ela se move ela não ataca ah. Então tá, beleza, importante saber disso. Tá, e aqui posso desabilitar e habilitar a Tender Grid. O problema é que a Tender Grid ela não se aplica às unidades individualmente, ele aplica a geral. E aí que pode gerar certas dificuldades. Vamos lá então. primo Vitória. primo Vitória, primeira vitória. hum, peraí... Ele deve movimentar a primeira-infantaria. Esse daqui de igual não tá muito ameaçador, então não vou me preocupar com ele agora. Mas ele também não sabe montanha. Hum, tá. Beleza, então vamos aqui. Próximo turno. Que é exatamente o que eu achei que aconteceria. E é isso aqui, essa infantaria causou bastante dano, bem mais do que imaginei que causaria. Beleza... Tá... Ó, ali já tá ficando sem munição. Uh, esses dois tem um ponto. Deixa eu ver, então vou fazer diferente. Antes, antes, vamos fazer aqui, eu quero ver se essa, essa unidade não alcança, ela chega aqui, mas ela não chega aqui então, beleza, certo, aí eu vou fazer o seguinte, posicionar isso daqui aqui, porque estatisticamente falando, essa vai morrer, essa vai se posicionar aqui, não deve morrer, mas essa não vai morrer. Então, esse daqui vai fazer diferença no próximo turno. Opa, posicionou outra. Ok, não estava esperando por isso, mas isso significa basicamente isso. Beleza. Aham. Uhum. Nossa, essa unidade já está praticamente sem munição. Posso mover ela para as montanhas. Ok, é, armor 5, Tá vulnerável aos tanques. Então essa unidade ela é vulnerável aos tanques. Essa daqui ela não é. Ela é vulnerável e efetiva contra certos veículos. Interessante isso, beleza. Tá. Nessa aqui essa daí eu não vou conseguir. Ah... Então vou ter que fazer diferente aqui. Beleza. Tá. Tranquilo. Só que esse dali deve ter ficado. Deve não, ficou sem munição. O então, que, que tem que fazer? posicionar aqui. aqui, e aí ele vai ter o ali, eu vou posicionar aqui, vai ter o então aqui, então aqui, vai ter alcance aqui, e eu posiciono aqui, beleza, vamos lá. Imaginei que isso aconteceria, por isso que eu coloquei essa unidade ali, ó, falta de munição já... Prejudica. Ó, tá zerado zero de munição. Ele atacou, mas deu bem menos dano. Caraca. Hum. Então. Okay. Essas unidades conseguem, né? Beleza. E não levaram dano. Beleza. Estou interessado para ver os poderzinhos e o quanto vai ter as outras habilidades, tá? Outras habilidades, outros personagens também. Ah, tá, ok. Aqui é uma missão defensiva e aqui já começa a ter construções. Tá. Quem lembra de Advanced Wars, vai reconhecer a maioria das unidades, tá? E o resto não tem muito, ok, beleza. Ah, ó, aqui é real, realmente a questão da falta de munição, beleza. Load... Nossa, que punizinha. Primeiro vou dar Supply. Tá, isso uh, daqui é Cidade, uh, tá, ok, primeiro, ah, ele, dava, ele daria sozinho, eu poderia ter dado um load, tá, shit happens, capture, ok, eu não tenho essas Cidades capturadas, eu acho que não dá pra capturar com os tanques, é, eu não vou avançar. Só dar próximo turno aqui. Beleza. É, só que sem aquelas. Nossa, sem aquelas unidades ali não vai dar muito certo. Não. Já vi que fiz errado aqui. e perdi. É, perdi essa daqui. Não vai dar certo. Oh. Então vamos fazer diferente. É, eu vou ter que dar restart porque eu fiz a mecânica errada ali. Beleza. Aqui vem um load. Faz aqui. Beleza. E aí, eu coloco essa ali no meio, muito mais prático. E aí, eu olho aqui a. Opa! Isso eu alcança já o caminhão. Vão ser duas posições lá em cima. É, eu vou. se eu não atacar, a chance de eu conseguir capturar a cidade reduz bastante E eu quero, eu não só quero como eu precisarei capturar essas cidades Então eu vou fazer isso para proteger aquela infantaria ali E aumentar a chance de eu conseguir capturar a cidade Bem que não adiantou muito né O máximo que eu vou fazer agora é salvar os dois tanques É. Enfim. Não era o que eu queria que acontecesse. Hum, isso daqui é o quê? Três. Tá, isso aqui é uma unidade que ataca basicamente corpo a corpo. Então você aqui. Beleza, vamos lá, isso deve dar uma ajudinha aqui hum. Tá, esse tanque ainda é eficiente de contrapalidade, beleza Dentro da cidade. Ah, interessante! Que ele dá o primeiro hit e ele destrói. Beleza. Esses caminhões eu vou deixar aqui porque, né? Apesar de eles serem extremamente frágeis, a questão que eu preciso é proteger a artilharia ali. Ok, recuaram. Aqui tá tranquilo, tá? Foi. Eu confesso que achei muito estranho só a ideia da artilharia uma unidade de infantaria, mas tipo, não dá pra entrar em grandes detalhes agora com isso. Tá. Provavelmente eles vão se mover ao máximo aqui. E aí essa artilharia vai ter alcance lá? Não, não vai ter alcance lá. Então... Posiciona-te aqui. Beleza. Vocês vendo que eu tô usando ali a infantaria para capturar cidades e sendo feliz, né? Aqui, 71, beleza. Aí... Isso aqui já fica justificado fazer isso, ó. Beleza, ó, já tá sendo bem mais tranquilo do que achei que seria essa missão. Aí tem que mover esse aqui. E esse para cá. Só fazer a corrida, na verdade, né? Aí se aparecer mais inimigo ali pra matar essa infantaria, tamo lascado nesse sentido. ah Eu não capturei uma cidade aqui, que devia ter capturado. Eita. Não recuperou pontos? Agora sim. Ai, burro! Foi aqui. Ah. Ah. Beleza. Pelo menos terminou o cenário. Se não tivesse terminado o cenário uma coisa que confesso que me incomodou um pouquinho, que inicia e está lá em cima o cursor, tá, vale do diesel, beleza, aqui já parece que vai ter fábricas além das cidades, ok, hum. uou! Hum, hum select my unit. tá. Beleza. Ah, bem interessante. Tá, é uh, there's one point of team near attack. tem na Tá. Juro, mal dar. eu Eu tô perdido nos controles aqui. Ah, uh, health Ah. Tá. E eu adorei essa daqui. O detalhe é que essa daqui não é tão útil quanto parece porque essa unidade ela é infantaria Básica. O Marauder. Significa que o primeiro hit ele vai levar menos dano. Hum... Ah, isso daqui é útil. Vamos ver aqui. Ah, tá, peraí. Eternador. Só que isso daqui é útil pra aumentar a chance. Provavelmente cada estrelinha dessa você serve pra completar a missão, tá? E aí. É isso. Beleza. Ali tem a pontuação. Beleza. Vamos lá. Tá. Então. O que eu gosto de jogos que são baseados em outros. É que eles não perdem tanto tempo com tutoriais quanto outros jogos. Tá, aqui já é uma situação em que eu posso capturar o quartel general do inimigo. Tá, peraí. E aí tem um castelinho aqui, legal. Isso daqui é um depósito. Mas não é capturável. Essas cinzas aqui são capturáveis. Então, peraí. Beleza Wait... Ah... IFV? Hum. Confesso que eu tô na dúvida se eu vou por baixo talvez ele preciso se elevar uma aqui Então, ó, isso daqui é uma coisa que eu estranhei, que a artilharia é lá. Deixa eu ver... Eu vou... Eu... Tem quanto de dinheiro? Tem que comprar em algum lugar aqui? Cidade... Aqui é a fábrica, né? Tá, eu tenho... Oh, isso daí é carinho. Tá. Vou fazer o seguinte. Por que que eu tô fazendo isso? A ideia é eu ter dois tanques para facilitar a lidar com essas unidades inimigas iniciais e essa daqui para me ajudar a capturar então vamos lá é o mais ou menos o que imaginei que eles fariam tá. mais uma artilharia e o que eu quero fazer é negar a eles a captura Que é negar a eles a captura? Motivo muito simples: cada captura deles significa um problema para eu enfrentar. Ah, para aí. Beleza. Esse daqui é o se move ou ele atira, então eu vou posicionar ele. Ah, tem como capturar? Ok, fiz merda, devia ter capturado esse depósito ali. Bom, mais um maralder pra começar. São lentinhos, mas vão ajudar na minha defesa. Beleza, vamos lá. Uou! Ok, eu não estava esperando por isso. Isso eu tava esperando. Não estava esperando. Está mais que esperando, gente. Ok, só não deu o dano detal mas enfim. Uou! Ah esses aqui são aliados. Ah, nossa. Imagina mais inimigos. Se fosse mais inimigos com os quase dá, seria te lascar. É, mas aqueles ah, ali não vão dar conta sozinho. Isso daqui também não parece que preto. Ah uh, tá. vale a pena ter mais um tanque. Provavelmente vou perder esse tanque que eu tenho ali. Toma hum. aqui. iria tentar negar a eles, enfim, não vou conseguir negar a eles as duas capturas. até não foi exatamente o melhor movimento que eu fiz na vida isso dali, mas tudo bem. vamos, vamos lá. e conseguiu, adiei um pouco e aí eles estão atacando. não, pelo que eu, eu tô na dúvida eu acho que. às vezes eu acho que é, às vezes eu acho que não é. Tô na dúvida se são caras vestindo trajes de osso ou se são realmente esqueletos. Beleza, CPU ah. Ok, que já deu uma ajudada. Então, esse daqui claramente não está muito equipado para lidar contra, contra veículos, quanto ele está equipado para lidar contra infantaria, mas não impede a gente de tentar, né? Aquela artilharia ficou muito melhor posicionada. Beleza. Aqui vou dar um... Um gás suficiente... Foi... E agora essa artilharia, ele tá muito mais protegida. Só que eu vou precisar de um caminhão. Senão... Ok, posso ter mais um lancher aqui é, Vou pegar mais um garinha do rifle para ajudar a minha vida Isso daqui são cidades mesmo? Olha que legal, os desenhos são diferentes E agora vamos descobrir o quanto, quanto regenera por turno A gente vai ver que esse cara aqui vai levar uma coça agora nesse turno, né? Mas enfim... É, eu achei que ele era. Que era ah, é artilharia sim. Tacou cor de perto, achei que já não era. Tacou de perto não, eles. O desenho foi como se tivesse atacado de perto. Então, enfim. Tá, isso daqui já deu uma segurada. Só a movimentação dos inimigos lá pra baixo pra atacar esses caras tá me dando um turno extra, por assim dizer. Que é o suficiente pra ter aqui as unidades. Enfim... Só que ele tem artilharia numa cidade, então... Ela vai se regenerar. Deve ter uma artilharia que é veículo e deve ter um alcance muito maior, que tinha no Advanced Wars dois veículos, né? Um que era de curto alcance, e um de mais alcance. Então, beleza. Eu capturei isso daqui, né? Acho que sim. Feza três. Beleza. esse daqui ah, tem que se lembrar do carinho em cima né Aqui. então Mas. Estou precisando de mais de Fifle. Ah, ajudar na captura de outras unidades, está valendo. Beleza. Deixa eu ver só uma coisa. É, a zona de ameaça dele não é lá. Acho que isso vai dar uma ajudada. Nem tanto. Aqui já lascou. É, aqui já lascou. Não move bem aqui. O cara perdeu já todos os tanques. Não, tem um tanque ainda lá em cima. e duas infantarias Ah, dá pra perder tudo já hum. Então É aquela parte que eu tô completamente consciente Se eu deixo o inimigo ter muitas construções, ele vai tendo muitos recursos Se ele tem muitos recursos, eu não acredito que o cara posicionou ali Agora os mesmos Marauders não podem atacar. Pode atacar aqui só. Enfim. Foi. Conseguir, ah, se só apertar o um negocinho, ele vai. Tá, beleza. Se apertar A, olha só, esse tanque ali embaixo tá. Eu acho que ele vai, não? Deixa eu ver. Não vai levar dano porque vai destruir. 57. É, beleza. Só que esse tanque ali tá no máximo de. Beleza. Uhum. Posiciona aqui. Que daí tu regenera mais um turno. E. É... Tá. Um, dois, três, quatro, cinco inimigos. Em termos de números, eu estou ganhando. Tenho quantos? Um, dois aqui E aí eu vou usar o caminhão para mover ele mais rápido para frente. É, mas vai ficar. Até que tá indo mais ou menos o que eu imaginei que iria. Esse cara lá tá mais. Tá... Ok. Um bate técnico. Tá tranquilo. Ah. Ah, é, isso daqui não sei o quanto vai ser o último. Ah, é não ataque. Excelente! Ótimo, mas não acho que vale a pena sair correndo lá na frente. Uhum, tá. Hum. Até porque esse daí tá com. que o veículo está mais perigoso por hora e a fábrica tá aqui, onde está essa artilharia então eu não vou... se ele mover a artilharia ele não ataca com ela, então eu vou interessar em fazer essa artilharia se mover tá, agora tem que olhar de novo Ótimo, aqui já tenho barreira. Tá, mas aqui tá dentro do que eu estipulei. Uhum. Tá. Se ele mover essa artilharia, ele não ataca com ela. Daí ele pode trazer uma unidade mecânica nova. Então não me é interessante atacá-la. Gosto de destruí-la. Atacá-la até, mas destruí-la não, necessariamente. E aí, aqui, deixa eu ver... onde esse caminhão chega? Nossa, esses caminhões chegam longe. Beleza. Eu ainda não posso ter mais um caminhão. Um caminhão não, um tanquezinho. Vou ter que recuar um tanque no próximo turno. Que é esse aqui. Se ele não for destruído, eu acho que ele vai ser destruído. Aqui pela artilharia, inclusive. Então não vou produzir outro tanque, vou deixar esse tanque ali na retaguarda por hora. Ah. Não. Mas essas unidades ali eu já imaginei que seriam todas destruídas. Oh. Tá. Aham. Uhum. Isso é uma coisa que eu sei que pode complicar minha vida, mas tudo bem. Tá. Até aqui estamos.. dentro do.. estimável. aqui, deixa eu ver... Tá, ele não alcança lá, mas ele alcança aqui. Hum. Essa artilharia não vai atacar de volta, então tá tranquilo. Captura, do primeiro captura. O ah, que significa que eu não capturei aquilo ali? Deixa eu ver... Se capturou. Ah, esse não fica! por isso que dá pra capturar, ele. Não, só que ele não fica, só isso. Então, esses dois são de suprimentos. Beleza. Tá, aí... Que né, essa aqui já meio que deu. Vamos trabalho demais pra mim, que foi. Essa unidade tu recua, Essa tu avança E aí eu ataco aqui por baixo Porque aí a unidade da artilharia não alcança lá em cima É isso? Beleza Então... Fuzileiros Temos... O que eu preciso? Minha tanque Beleza Olha só, o jogo tá interessante, tanto graficamente quanto em, ter em termos de jogabilidade. Tá com os velhos sistemas ali bem interessantes. Esse modelo de jogo com os.. com as estruturas de pedra, papel e tesouro. tá Por aqui Esse daqui consegue atacar Tá Aham uhum. Bom Umas coisas que dá para fazer ah, só dá para carregar um por vez. Então vamos aqui. Beleza, que foi? Ah, nem dá para recuar esse é o suficiente, sem avançar o suficiente. Temos dois caminhões, dois tanques. Eu quero mais um tanque, não dá pra gente. Eu gosto de tanque. quantos carinhas com fuzil tem, tem dois ali, dois cheios de vida, nossa, essas duas unidades dos inimigos ali estão. Tão... Aqui o que eu comprar é pra gastar dinheiro, né? Ready to strike, perfeito. Ah. Tá, não é tanto só para gastar dinheiro não. É ah, só para gastar dinheiro, considerando os inimigos que acabaram de aparecer aqui. Vem ah... atrás aqui, beleza. Ó, esse mapa já tá um pouquinho mais complicado. Não necessariamente exatamente difícil. Aqui que eu vou fazer? Fazer isso aqui. Isso. E aí.. Vou ver para capturar. Que eu quero acabar com a artilharia. Tá indo. Eles recuaram também provavelmente para proteger a quartel-general deles, né? Ok. Ele tá com 5, o que significa que o jogo arredonda para cima o... a casa desse mal. Tá, eu vou, não. Captura. Capturar é... vai terminar o jogo mais rápido. Então, vamos capturar. Aí no próximo turno eu já termino o jogo. Porque a essa altura, se eu quiser ficar só destruindo os inimigos, eu vou estar tá fazendo mais perda de tempo que propriamente, ah, eu vou jogar, não, é mais perda de tempo a essa altura. Talvez o jogo tenha alguma coisa de ativo, né, essas coisas, mas não é imperativo fazer isso. Só vou colocar o caminhão. Pra eles não puxarem de idade Ai vem... Aqui... Só pra não ser incomodado... Ah... Foi... Que dá pra derrotar todos os inimigos e resolver o cenário, beleza Não precisava nem ter começado a capturar Ok... Eu acho que agora vem poderzinha? Ah, aqui é para escolher os poderes para essa daqui. Hum. Tá. Hum. O que isso daqui faz? Hum. Movimento. Eh. É. Ok, muda. Esse daqui muda o tipo de movimento, que me leva a crer que isso faz alguma diferença. Suporte de fogo, eu não acho isso útil. Tá. Beleza. Deus Quando atacando infantaria. Tá. Esse daqui é útil. Beleza, Marauder. O que foi? Vamos lá. Uhum. Ah, ah, beleza. Ok. Aqui tem uma unidade. Aqui chega lá. Não, onde é que então isso daqui vai? vai estar tá lá. Ok, eu não tenho como saber, mas estatisticamente falando... Wow! Aliens Então... I was not expecting that Que nessa, nesse cenário não tem como... Opa! Gente, o bicho aqui... Bateu legal! Ah, eles não ficam lá parados, tá. É, já perdi o tanque ali. Ah, eles deram Merge. Não um que eu acho que tem sido a melhor ideia deles. Por isso. Ok... Só que esse bicho não aparece. A descrição dele nas facções, vocês perceberam isso? aqui. Né? Não adianta manter. Tá cá. Hum, 71. Beleza. Parece-me que tá. Ah! Interessante. Bem interessante. Tá tranquilo. aqui daqui vai ter que vir aqui, uso o radar, tem dois ali, beleza. tem mais um. Só que aqui provavelmente são todos esses inimigos ali, até chegar aqui em cima que eu não sei o que que vai ter de combate. Ah, interrompi. Ah, justificou-se o que eu fiz? Beleza. Uhum. Tá, vamos pra cá. Não tô lá muito a fim de perder um caminhão agora. Vamos aqui. Beleza, foi. Não. Essa aqui. Certo, deixa eu ver se tem como atacar. Tem como atacar, perfeito Eles deram merge. E agora, se duvidar, esse tanque dá conta, não dá conta por quê? Só não dá conta porque ele não alcança. Vez me lasque, se bem que são dois, vamos ver o que, que vai acontecer. Não aconteceu, não bosta. Hum. Uou, eu não estava esperando isso. Uou. Não somos mais inimigos. Ah, eu achando aqui que ia levar uma sova porque ia ter tantos inimigos e já, já sou aliado dos cara praticamente. Isso também lembra um pouco de Advanced Wars. Só espero que não fique reduzido as duas facções, porque aí é... Algo que incomoda um pouco, mas tudo bem. Não é um, uma coisa tão grave, assim. Olha, a formação tá super eficiente. E olha, gente, para uma demo tem até bastante conteúdo de demonstração, assim. É, eu imagino que o jogo vai ter uma campanha bem mais longa do que essas missões. E se tiver os poderes dos heróis e outras mecânicas assim, então vai vai dando uma vida longa Porque tem muita coisa a mais pra fazer, além de simplesmente ficar jogando com basicamente as mesmas unidades ah. Mas esse jogo já tem bastante conteúdo assim Não sei o quanto ele vai sair de preço, então talvez seja bem cedo pra dizer, mas vamos ver Já me parece bastante conteúdo, hum, tem mais um ali Cavalo explode, isso é sensacional, né? Cavalo explodindo Ok, agora eu vou fazer isso certo Isso Era isso que eu queria fazer Desde o começo Ó, oh, e meu tanque ainda não foi destruído Vejam... Como é possível ser bem eficiente é, Só que agora... Estatisticamente... Vamos me lascar aqui, né? Aqui. Ah, dá pra atacar... Deixa eu ver... Aqui dá pra fazer... E esse destrói Esse dá merge E esse atacar ali sei que tu vai levar alguma coisa de dano. Vamos confiar que os aliados sejam eficientes em termos de ações E aqui de fato valeria a pena ter pego o fire support para o caminhão poder atacar né valeria a pena se eu sou só que a gente não sabe qual a missão está enfrentando necessariamente então Foi. dois cavaleiros dois gentlemen nenhuma unidade perdida But for Liber Beleza. Ah, uh -huh. O que, que tem aqui? Light Attack, Medium Attack. Hum. Se eu focar em infantaria. E apoio de infantaria que vai ser melhor aqui. Tá, esse daqui tem 2,6. Não acho que isso relevante por hora. Veículo. Ah, Cavalaria, liberado. Ah, isso é útil. Útil. Nossa, a Cavalaria é meio agressiva, não? Tem bastante porcinho Hmm... É, a gente acabou de se ajudar, agora vamos ter que... lutar. Eita! What the... A... Hum... Gente... Não sei se... Vai dar certo... Eita! Eita! Ah, é só derrotar o chefe ah. Wow... Rocket Ah, já vai ser mesmo essa coisa? Eu acho que isso na verdade vai ser super fácil de fazer Era só saber que me faltava isso daqui que seria super fácil Bom, é, eu consigo ter tempo de me preparar Tipo... Uou Ah, esses bichos é bom O problema é que se eu coloco esses bichos na fábrica, não vai dar certo Deixa eu ver aqui Uhum. O que que são esses bicon aqui? Isso daqui vai ter... Eles vão... oh, Aqui ele consegue atravessar a água. Deixa eu ver aqui. Vou capturar aqui. Ó, oh, e aí cavalaria tá... na água. Não entendi muito bem disso. Deixa eu só ver quanto... como é que é a diferença. Significativamente mais, mais... tranquilo lá a situação. Tem um caminhão aqui, embaixo. Beleza. Até onde? Isso aqui vai longe. Se eu não entrar não alcance da artilharia já está muito bom. Então, aqui. Melhor coisa. É que estou começando com bastante. Isso daqui tem algum alcance, tem, tem alcance. Certo? É. Não dá um load lá? Então. Achando quase certo que eu de mais um caminhão. Se esse caminhão ali não for destruído, ficarei muito, sur muito surpreso. Ah. Não. Não estimava isso. Não era o que eu estimava. Ah. É. Esses bichos tomou uma movimentação que eu não estava preparado Embaixo eu tô com bem mais unidade que em cima. É. Eita, esse bicho dá se move. do que eu esperava, vamos colocar assim Então, que aqui estão um lascados por causa da artilharia do outro lado do rio que eu não me antenei devidamente. E aí? Tem uma posição ali. Efetivo contra tanque Então eu devo estar enfrentando O O bicho deles Que ataca ah... Vamos lá Vamos ver o quanto vai funcionar mas já estou encerrando por aqui, não, não sei se eu vou garantir muito mais coisa aqui O que, que eu posso dizer do jogo? É que ele está tá, tá redondinho é, é o tipo de jogo que vocês percebem que eu não preciso comentar muito Nossa, como ele está bom, porque eu estou me empolgando com ele Enquanto falo Então, nossa, como eu estou me empolgando aqui, não sei o que e tal Estou jogando, não, quase não comentando, só isso já é mais mais eficiente em termos de elogiar o jogo, do que eu ficar falando várias coisas sobre o título é melhor jogado do que falar mesmo isso aí faz muito mais sentido para a maioria de vocês então eu vou encerrando por aqui provavelmente eu vou terminar essa missão antes de efetivamente sair do jogo mas o que, que eu vou dizer? é isso Tá, eu jogar aqui faz mais sentido. Tô adorando. Até mais.